Ah, boa tarde sou maurício um bom dia sou maurício mococa hoje nós vamos fazer um vídeo aqui puxando um veio de água do lugar é um, um vídeo que eu prometi para o pessoal que ia fazer que ia postar ele ontem mas não viu hoje que eu estou gravando ele então a, nós estamos aqui com o Edson e ele que vai gravar então eu vou pegar uma distância aqui para dar o comando dessa bola. Aqui nós estamos com a posição das variônicas já em posição. Nós vai dar um comando para ela dar direção direção variônicos na direção de um veio de água. Ó. Então, ó, um, dois, três. Ela já me direcionou lá. Ó. Só que agora é só andar reto. Aqui, ó, é um veio de água. Nós vamos riscar ele aqui então o veio mostra aqui bem nesse desenho aí o veio tá, tá aqui embaixo agora as varas está cruzada em cima dele então eu vou eu vou tentar varionic traz esse veio de água para trás até onde você conseguir tirar a hora que você não conseguir você descruza então aqui ó chega bem perto que agora mostra elas agora aqui é o seguinte é, eu vou andar eu vou andar para trás faço elas vai puxar esse veio até onde elas conseguir outra coisa eu consigo fazer isso falando mas quem, quem vai treinar não consegue fazer, treinar e concentrar duas, duas coisas ao mesmo tempo agora eu consigo falar e concentrar os, as duas coisas ao mesmo tempo que é puxar ele precisa muita concentração para você puxar então agora vocês prestem atenção que eu vou andar para trás o Edson está filmando, filmando mais em cima dela no cruzamento dela ele vai filmar em cima dela eu vou andar de fasto, só que agora eu vou parar de falar, porque agora eu tenho que concentrar mais um pouco, porque agora é a parte difícil. Ó, veja bem, bem de levinho bem devagarzinho, concentrando no cruzamento dela. Ó, ela, ela, ela andou o que um metro. Eu consegui tirar ela um metro. Então, ó, o Edson vai mostrar aqui, ó Então, o que eu consegui tirar dela Foi um metro Aqui, se eu tirar para cá, eu entro na área de conflito Essa área da, daqui, ó Aqui eu já estou na beirada de uma área de conflito Essa área aqui, ó É, se eu quiser trazer esse aqui, ó Mais um metro para cá, eu trago Então, eu vou tentar puxar ele mais uma vez, ó vocês têm uma ideia né? bariônica puxa esse veio mais um metro para trás ou você conseguia menos ou mais então ó, vai vendo que eu vou puxar ele mais agora eu consegui puxar ele mais mas veja bem dentro da Agora eu consegui puxar ele quase um metro e meio Então, ó, dá o primeiro, segundo, terceiro terceiro Eu puxei lá do primeiro, eu puxei um metro E aí esse outro aqui eu já puxei mais um metro e meio Ó, agora o Edson vai filmar aqui em cima Nós estamos aqui, ó, em cima dele Vocês vão ver que eu vou andar As varas vai descruzar e não vai cruzar naqueles dois lá Por quê? Porque ele não está mais lá Então, ó, presta atenção para vocês verem, ó Aqui nós está onde eu puxei da primeira vez. Não está mais. Aqui está a primeira vez que eu achei ele. Não está mais. Agora. Eu vou ficar do outro lado aqui, ó. Eu vou ficar aqui, ó. Agora eu vou dar um comando para ela procurar um veio de água. Varionica, procura um veio de água. Ó, um. Dois. Três. As varas já virou tudo para lá, ó. Virei o corpo. Ó, eu vou andando. Vou passar por cima da onde eu marquei a primeira vez. Nada. Agora ela cruzou no terceiro ponto que eu marquei. Então, aqui talvez, tá ó. Agora eu vou fazer um outra, a outra parte. Aqui está no terceiro lugar que eu marquei o veio, aqui ela está cruzada, variona, devolve esse veio na segunda marcação que eu fiz da primeira, então agora mostrando lá no pé do Edson, eu vou devolver esse veio lá, agora eu vou andando de leve, devagar, aqui eu devolvi o veio as varas abriu, porque quando ela abriu aqui eu devolvi o veio aqui nesse segundo então o veio não está lá mais, veio está no segundo, vou mostrar para vocês ó vou ficar para trás do terceiro, não cruzou porque não está aqui mais aquilo cruzou porque está no segundo, eu devolvi ele no segundo agora vocês vão prestar atenção que eu vou devolver ele lá na onde ele estava mesmo, o original dele varionica, eu devolvo esse veio no original dele onde é o natural dele Ó, vocês vão ver que eu estou andando de leve cheguei aqui a vara descruzou, porque aqui eu devolvi o veio no natural dele no lugar que ele estava agora eu vou mostrar para vocês de novo e esse veio agora ele não tá nem ali onde eu puxei a primeira vez e nem aonde eu puxei a terceira vez ó eu vou andando, as várias não cruzou aqui na onde eu puxei a segunda vez não tá aqui na onde eu puxei a primeira tá aqui na onde é original dele que lembrando pessoal quem for fazer esse treinamento não faz o treinamento falando com outras pessoas, igual eu estou fazendo aqui porque vocês não consegue ainda concentrar duas coisas ao mesmo tempo eu consigo concentrar no veio e consigo concentrar falando mas isso precisa muita prática para fazer isso o então, dar o certo é não falar, vocês sem só fala com as cruza, puxa, tira é sempre você está em cima do veio aqui, você concentra nela fala para ela puxar o veio para trás não anda para frente, é para trás que se anda, é para cá, ó. Que se anda aí, ó. Aqui eu puxei o veio de novo. Aqui, ó. Posso ir lá com o veio não falar mais, ó. Porque eu falei com elas e puxei elas lá. Agora eu vou devolver de novo lá. valeu devorga o veio no original dele. Ó. Tá devolvido no original. Lembrando pessoal aí, para não esquecer de se inscrever no canal, deixar o like, dar uma força aí para o canal crescer. Nós já estamos aí na beira dos 5 mil inscritos. O pessoal também se inscrever lá no canal Maurício do Iônica. Também é um canalzinho novo, está crescendo rápido. E nós vamos fazer mais um vídeo meio de também. Agora... mostrar aí pessoal também que essas aqui as varionicas, o pessoal que tiver interesse aí a descrição tá embaixo do vídeo. Nós vamos encerrar esse vídeo porque nós vamos fazer mais um vídeo bem rápido. E, muito obrigado aí os amigos e até o próximo vídeo.